Durante essa semana, uma equipe formada por 10 fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais visitaram obras em Uberlândia. O principal objetivo foi reforçar as fiscalizações de rotina que já são feitas pelas inspetorias. Aqui vai ser uma casa de dois pavimentos com uma garagem. A obra ainda está em fase de concretagem. E para frear o ritmo dos trabalhos, só a visita dessa fiscal do CREA. Nessa obra teve... Já apresentou a placa de identificação, como os demais projetos, arquitetônico, estrutural, elétrico e hidrossanitário, que é importante. Então, nessa obra, a princípio, não foi verificado nenhuma irregularidade. Depois de conferir os projetos, tudo certo. Segue a construção. O responsável pela obra aprovou a iniciativa. É imprescindível né, essa fiscalização, porque tem muita obra irregular na cidade, nós temos ciência disso. E o pessoal não dá muita importância né, para esse tipo de trabalho que é do CREA. Tem muita gente que não sabe nem que existe esse tipo de, de fiscalização. Né? Então, quando tem esse tipo de fiscalização, nós temos que né, acolher. Mas é só percorrer mais um pouco que a situação muda. Nesta outra obra com três andares, a fiscal encontrou algumas pendências. Nem mesmo sinal de um engenheiro responsável. No ato da fiscalização, eles me demonstraram apenas o alvará da construção e também o projeto arquitetônico. O é, projeto estrutural ainda não foi demonstrado e são, é um prédio né de três andares. É necessário, sim, a apresentação desse projeto. É, não identifiquei nenhuma placa de, de identificação do engenheiro, né? Então, são esses os pontos desta obra, que são essenciais. A expectativa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais é que cerca de 300 obras como essa recebam esse mesmo selo. Que avisa, aqui uma equipe fiscalizou se a obra tem responsável técnico e todos os projetos necessários, como o hidráulico, elétrico e arquitetônico, que garantem tanto a segurança do contratante quanto a do contratado para fazer o serviço. O chefe da entidade ressalta a importância dos profissionais de engenharia ao planejar uma obra. Questão de planejamento da obra, quando você contrata o responsável técnico. É, questão de, de averbação jurídica, né? Isso aí para o empreendimento, empreendimento e para o empreendedor é interessante. Né, e a questão do custo, né? O responsável técnico ele consegue baixar muito o custo é, da obra. Né. E falando em obra, procura por materiais.